No Steel Frame a gente tem diversas soluções, a gente tem diversas maneiras de construir. E fachada é uma delas. Que inferno! Olha, vai ter solução, vai ter placa, vai ter acabamento. Assim, na concha em China, o que que eu faço, o que que eu decido? Qual é a melhor opção pra mim? Bom, se você não me conhece, eu sou a Helena, conhecida também como dama do gesso. Sou no mercado do Steel Frame, do drywall da construção a seco já há mais de 10 anos. Pois é, trabalho com minha família. Tenho uma empresa que tá no mercado há 30 anos, acredite ou não, são 30 anos no mercado só sobre drywall, steel frame, solução pra fabricada, tudo que você possa imaginar. Se você for me perguntar alguma coisa de tijolo concreto, meu amigo perguntou pra pessoa errada. Mas vamos lá, vamos falar sobre fachada. Fachada. A gente tem várias, várias opções. Inclusive agora, outro dia, eu mandei um vídeo falando sobre fachada pra minha lista VIP do WhatsApp. Se você não tá na lista da dama, esse é o momento de entrar também. Aqui embaixo, vai lá agora e clica. Clica e vai pro meu WhatsApp que lá você recebe vídeos exclusivos que não tem. Nem aqui no YouTube e nem lá no Instagram. Então, pois é, são vídeos exclusivos que você não pode perder. Então eu mandei um vídeo lá na lista VIP da dama falando exatamente sobre isso. Cara, tem muita opção. Olha, eu posso fazer fachada com cimento Posso fazer fachada com sementícia USB? Posso fazer com glass mat sheeting. E que porra é essa, Helena? É a placa de gesso com fibra de vidro que entrou no mercado recentemente. É uma placa... Maravilhosa, gente. Adoro Glass Matte shearing. Pra você ter ideia, eu importava Glass Matte shearing quando não tinha no Brasil, você acredita? Eu trazia container pra usar nas minhas obras. Pois é. E acabamento? Cara, de bobeira, a gente tem cinco acabamentos. A gente tem tratamento de junta aparente, tratamento de junta clássico, que é aquela mais comum do mercado, fita telada de 5, de 10 massa cimentícia A gente tem o um tratamento com massa única, que é a evolução da clássica. A gente tem o um Base Coat, que tá super Super em alta. Gente, como o Base Coat está em alta. E depois a gente tem o um Aifes. Cara, Helena, o que, que eu faço então? Porque eu já vi dá muita merda. Muita merda em fachada mesmo. Até se você sabe de alguma fachada que deu merda, fala aqui pra mim. E vamos compartilhar, vamos trocar experiência. Por que, que você acha que aquela fachada que você viu deu alguma merda? Por que deu ruim? Por que, que ficou toda trincada, né? Porque a gente tem que trocar isso. Isso é importante. Eu acho que o canal que a gente tem aqui é exatamente pra isso. Até lá no WhatsApp a gente faz muito isso, por isso que é bacana você entrar no WhatsApp. Então o que, que acontece? A gente tem diversos tipos de fachada. E como é que eu vendo uma fachada que não dá problema? Vamos supor, eu tenho um cliente que já conhece o Steel Frame e ele já sabe que fachada vai dar problema. Fachada dá problema e ponto final. O que eu, Helena, vou falar minha opinião. Beleza? E até vou falar o que eu já vi, porque eu não sei se você sabe, mas eu já fui pra Alemanha ver obras, já fui pro Chile, eu já fui pros Estados Unidos, já fui pra Austrália, já fui pra Nova Zelândia, já fui para alguns países ver obras de steel frame, né? Países principalmente com muita variação térmica, acho que a gente tem que se basear isso é importante. Qual é o sistema que eu já vi em todo mundo em diversos locais? Local seco, úmido, com grande variação térmica, com maresia, sem maresia, com alta umidade relativa, com muita incidência de chuva, é o sistema EIFES. O sistema EIFES de acabamento, cara, bate... Batata, batata, melhor sistema que tem, melhor sistema que a gente tem de acabamento. E o que que acontece? O sistema EIFES, qual que é a grande vantagem dele? Por que que eu vejo ele dá muito certo, tá? Qual é o principal problema de uma fachada? Primeiro, variação térmica. Você tem calor, frio, calor, frio. E os materiais trabalham, tudo trabalha termicamente. Você, quando tá muito quente, fica inchado. Você não fica? Eu fico com a mão inchada, às vezes, quando tá muito quente. É normal. Da mesma maneira que é engraçado, você já viu que no frio a gente encolhe. A gente encolhe. Pois é, no frio a gente encolhe. A mesma coisa acontece com os materiais. Se isso acontece com você, por que não vai acontecer com os materiais? Além do que? Da absorção de água. As coisas absorvem água. Todo material tem índice de absorção de água. Agora, qual é o material que tem menos disso tudo? Não é nenhuma dessas placas de fachada. Pois é, não é nenhuma dessas placas de fachada que a gente tá falando. E aí, quando você vai na praia, o que você leva pra praia? Ou pro seu refrigerante ficar gelado, pra cerveja, pra sua bebida. Pro que for que você leva pra praia ficar gelado? É um isopor. É aquele isopor, é aquele isoporzinho. E o isopor nada mais é que é um EPS... Principalmente esses de praia Com resistências mecânicas Com resistência a fogo Que seja, com várias propriedades diferentes Eu quero que você entenda que existem vários tipos de EPS Isopor até uma marca, até uma marca da Knauf Então o que que acontece? O grande vantagem do sistema EIFES pro acabamento É como é que ele funciona É um sistema de acabamento que é uma placa de EPS colada em um substrato Esse substrato pode ser a placa cementícia Pode ser a placa USB ou pode ser a glass metal Pode ser qualquer uma dessas placas E o EPS fica colado nele, colado colado. Antigamente eles já parafusavam com aquela roela plástica, mas eu já vi com os meus olhos Obras que deram patologia, depois de alguns anos, as arruelas começavam a aparecer e parecia que a fachada do prédio tinha catapora. Então, o que que acontece? O EIFES, você tem um EPS colado em cima de uma placa de substrato. E esse EPS, ele não tem absorção de água, ele não tem variação térmica. E aí acaba, mata com os problemas, mata com as patologias. Então, você quer ter uma fachada, você quer vender uma fachada que não dá problema, trabalha com sistema EIFES. E no Brasil, quem que a gente tem que, que hoje em dia vende um bom sistema AFES? A Stor é a principal, é a pioneira, é uma empresa alemã, que eu visitei até obras dela lá na Alemanha, foram as obras que eu vi com catapora. E uma empresa brasileira, que é muito boa também, que eu sempre recomendo, é a Dry Leves. Essas são as duas principais que tra trabalham e vendem o sistema EIFES. Então, se você quer procurar, procura essas duas empresas. Não deixa de dar uma olhadinha. São empresas excepcionais para você trabalhar. Aí você vai falar, ah Helena, são só duas opções. Cara, é mais que o suficiente. Eles atendem todo o Brasil. Todo o Brasil e eles têm a solução completa para vocês. Isso, que eu... Isso não é branding, tá? Não tô ganhando nada deles, gente. Tô falando de verdade. E a gente tá aqui para compartilhar as experiência. E é isso. Trabalhe com o sistema IFES em fachada se você não quer dor de cabeça. Pega essa dica que vai valer a pena e depois você vai me agradecer. Escuta, você vai me agradecer que eu tenho certeza, fechou? Então, grandes beijos, muito obrigada. Não deixa daquela de curtida, não deixa de se inscrever se você não está inscrito. Não deixa também de entrar na nossa lista VIP. Lá a gente tem notícias imbatíveis, fechou? Beijos, tchau, tchau e a gente se vê por aí.